We'll yeah. guitarrista beleza Ó, vou estar tá passando o solo da música para valer a pena tá do Kleber Lucas vou deixar a tablatura tanto aqui no vídeo quanto na descrição para você baixar se quiser tá se você não for inscrito no canal se inscreva compartilhe com seus amigos e ative o Sininho aí para estar tá recebendo as novidades aí tá se você quiser aprender guitarra do zero ao avançado com um curso muito bom um curso top aí olha na descrição aí o primeiro link beleza eu já quero te passar um recado importante também tem muita gente que está me pedindo música aí no, na, nos comentários, só que dificulta um pouco para o meu lado, porque vocês não estão colocando as informações completas. Coloca o nome da música e o cantor, se der aí, beleza? Porque eu fui procurar algumas músicas e eu tô achando três versões diferentes. Então não sei qual você está querendo aprender. Beleza? Então é isso, então roda a vinheta! Bom, então vamos lá. O solo é bem fácil, tá? É só executar juntamente com a tablatura, você vai ver que está bem simplesinho de executar. Ok, então a gente vai começar aqui. Palmute seis vezes. isso bem lento, né? Agora eu vou tocar ele um pouquinho mais rápido do que isso aqui e no tempo correto que é para você entender bem aí a dinâmica de cada nota. Sim. Então é isso aí, solo é bem simples, né? Acho que deu pra pegar legalzinho. É um solo bem pequeno também, tá? mas é bem legal de treinar. aí, tá? Se preocupa bastante aí com a execução do, do palmute e o restante é, é mole, é fichinha. Beleza? Se tiver gostado, então deixa o like aí pra gente, já ajuda bastante. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.